Fala pessoal, eu vou aqui acessar aqui o sistema para Lota Fácil R5 para fechar 14 pontos. Então esse sistema ele precisa que você coloque seu e-mail e sua senha. No meu caso aqui já está salvo aqui. Veja que eu loguei e entrei direto aqui no, no sistema. Ele já puxa automaticamente o, o concurso. No caso que o concurso do dia 4 de 2. 1772, como é que ele vai funcionar? Dentro do universo das 25 dezenas da Loto Fácil Você vai eliminar 5 dezenas Ou seja, 5 dezenas que você acredita que não vai ser sorteado Entre as 25 do total da Loto Fácil Quando você escolher 5 dezenas Automaticamente vão ser gerados os jogos de 15 dezenas para você passar para o cartão Então nessa simulação aqui Digamos que eu iria preparar uma aposta aqui para o dia 4 do 2, no concurso 1772. Então, então fui, escolhi minhas dezenas, escolhi a 2, escolhi a 8, a 11, a 15 e a 22. Veja que quando eu escolhi as 5 dezenas e nenhuma delas foram sorteadas. Olha o que aconteceu nesse resultado aqui: deu 1, 164 com 11 pontos, 99 com 12, 24 com 13 e 1 com 14. Total: mil reais. Então, em vez do 22, digamos que eu tivesse escolhido aqui. Deixa eu tirar aqui: ó. quando você clica novamente em cima, aí ele retira a dezena que você escolheu. Digamos que eu tivesse escolhido aqui a é 17. Ó, mesma coisa. Digamos que em vez do 2, eu tenha escolhido o 22. Ó, agora eu já deu 2 com 14 pontos. Digamos que em vez do 15, eu escolhi o 12. 12 com 14 pontos. Em vez do 11, eu escolhi o 2. 14 pontos em vez do 22 eu escolhi o 11 3 com 14 pontos agora total 5 mil reais 177 então uma vez que você escolheu suas 5 dezenas préliminar da, da aposta você vem aqui e clicar gerar juntos então, você vai passar aposta 1 para o seu cartão Lembrando que 90% desses jogos, eles são premiados com 11, 12, 13 pontos. Então mesmo que você faça 10 joguinhos, eliminou 5 dezenas corretamente, você vai lucrar no mínimo 100% do valor que você investiu. Se você investiu, é, apostou 20 reais, provavelmente você vai ganhar de 40 a 50 reais, podendo ganhar até mais. Se você for fazer uma aposta entre amigos, então você joga o sistema todo e aí mesmo assim você vai é, ter muita chance de pegar 14 pontos. É um sistema profissional para apostadores, então não adianta querer que sejam poucos jogos que não tem condições. Agora dentro desse sistema tem uma opção bônus, ó, você vem aqui em bônus e clica aqui LotoFácil Fácil R7, veja que já é um outro sistema. Esse aqui, em vez daquele que você escolheu 5 dezenas, aqui você vai escolher 7. Então, digamos que eu escolhi o 2, o 6, o 11, o 12 e o 22. Aí escolhi mais o. Deixa eu ver aqui. O 17 e o 18. Veja que eu escolhi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dezenas. E R7, 14 pontos. O mais interessante aqui é quando eu clicar aqui em gerar jogos. São apenas 24 apostas. Beleza? Vou voltar aqui de novo. No menu aqui, R7. Vou voltar. Pronto, voltei. Então, digamos que... Eu escolhi o 2, o 6, o 11, o 12, o 17, o 18, o 22. Bom, se eu errei 7, aqui eu teria já colocado no bolso R$ 1.389, ou apenas 24 jogos. Mas vamos supor que eu não errei 7. Eu errei. Quando eu tento clicar em mais uma dezena, ele já avisa que as 7 dezenas eu já marquei. Não tem condições de marcar mais outra. Então vou aqui e clico em cima do 22. Vou marcar agora o 24. Veja que aqui marcou. Ele está dizendo o quê? Que das 7 que eu eliminei, a 24 foi sorteada. Isso vale também essa marcação na planilha do no, no sistema do R5. Veja que eu acertei. De 7 eu errei 6 Mesmo assim pegou 2 com 13 12 com 12 10 com 11 Total 176 reais Digamos que em vez do 18 Eu escolhi o 25 Veja que marcou 2 Ou seja, das 7 Eu só errei 5 Mesmo assim eu ainda fiz 88 reais Digamos que das 7 Em vez do 17 eu marquei o 21 Ó, aqui eu teria tido prejuízo na aposta Mas não perderia O valor todo da minha aposta Então conseguiria aqui 20 reais. Então, esse sistema do R7 Ele é muito bom porque ele só tem 24 jogos E não é obrigado você errar R7 Para fechar uma pontuação significativa Lógico, se você errar R7 Fechou 14 pontos Errou até 5 dezenas Você ainda consegue pelo menos Recuperar uma parte do valor Ou o seu retorno da sua aposta também é possível então por exemplo aqui, em vez do 21 eu acabei cagando peguei um ó, 36 reais. ou seja das 7 eu só errei 5 aliás das 7 eu só errei 5 no caso aqui eu errei 1 acertei o 2 que diga acertei o 6 2 3, 4 4, aliás então, ainda é melhor do que eu estava imaginando se você, dá 7, errar 4 você ainda consegue ainda um valor parcial da sua aposta se você errar 5 ó o que, que acontece vou colocar aqui, 17 Ó, aí um lucro aí de 100% mais de 100% então esse aqui, é um bônus é, que você pode utilizar também Outra coisa, quando você gera os jogos aqui Você clica aqui em salvar Dá um nome para esse jogo aqui, jogo 1, e salva Isso vale também para o R5 lá que eu não mostrei Então, quando você quiser, você vem aqui e clica em jogos salvos Está aqui, o jogo 1, salvo se você quiser voltar no outro produto lá, no Volta Fácil Expert, clica nele aqui, que volta. Ó. Você precisa errar 5 dezenas. Até 4, se você errar, você ainda consegue ter um lucro ainda. Beleza? Então se você tem interesse nesse fechamento, nesse programa, que funciona tanto no celular como no computador, então você pode... É, lembrando que vai ter umas atualizações de bônus para Quina, Mega Sena. E um sistema novo também para Lotomania chamado R30. Então ele não vai ser para 20 pontos da Lotomania, mas vai dar um retorno bacana. Então em vez de você focar em acertar as 20 sorteadas da Lotomania, você vai focar em errar 30. Errou 30, você lucrou dentro da Lotomania. Então isso vai entrar também como bônus, não está pronto ainda, mas quem estiver criando esse sistema... Logo, logo, quando clicar aqui meus bônus, vai estar todos os outros produtos aqui disponíveis, beleza? Então, até a próxima, pessoal.